Oi, hoje eu vim fazer aqui unboxing, como todo mundo já sabe, já viu no título, já viu a miniatura, não sei o quê. Mas esse vídeo não ia sair agora, na verdade ia sair agora, não ia ser gravado agora, porque eu queria esperar chegar todas as caixas. E ainda tem, eu acho que mais uma pra chegar, mais duas, não sei, ainda tem mais coisa pra chegar até o final do ano. Essas compras fazem parte, esse negócio tá me dando uma agonia, esse branquinho aqui, mas é porque essa cortina não fecha direito. É paciência, né? Vamos pra frente. E essas compras são da... Prime Day, e são é das coisas antes da Black Friday, na Black Friday mesmo eu acho que eu não comprei muitas coisas, não, acho que não comprei foi nada na Black Friday mesmo, pra mim comprei alguns presentes, talvez, talvez mas pra mim mesmo, nada não, agora antes, pode botar a fé que eu comprei, até porque né, olha essa pilha aqui, e mais uma vez a chave de fenda na mão, porque nem a chave de fenda, a chave estrela, porque eu procurei que só a tesoura, não encontrei, eu acho que eu só fiz unboxing com tesoura uma vez aqui <risos> nesse canal, esse ano, e é assim eu perco as coisas que só, mas vamos embora mas você acha que é mentira minha, que é montagem Então, olha isso aqui, não cabe nem na imagem, meu pai Ai, Jesus Veio aí, perdi o controle? Perdi Perdi a noção? Perdi Mas perdi a noção, é, parceladamente Não perdi a noção toda de uma vez Porque eu podia ter comprado tudo de uma vez na Black Friday? Podia, só que os preços nem estavam tão bons assim Essa Black Friday, esse ano, na verdade, toda Black Friday é essa coisa, né? A pessoa espera umas promoções, não vem Eu tô falando que só podia estar tá abrindo um livro Já podia estar tá abrindo E além de compras que eu fiz na Prime Day e antes da Black Friday Que eu não achei muitos livros com preços que eu queria Os da minha, list, eu tinha comprado vários livros na feira da USP e alguns desses livros são esses da feira que ainda faltam chegar alguns vai vir na segunda parte desse vídeo que ainda é nesse vídeo, mas é a segunda parte o primeiro pacote é o único livro que eu comprei na editora Capulana e obviamente, se é o único livro que eu comprei nessa editora, eu sei qual livro que é, estava na minha wishlist list não fazia muito tempo, mas é um livro que eu fiquei com muita vontade de ler, deixa eu chamar de lei temos o livro em mãos. Ei, tô feliz, viu? Ai, meu Deus. Abrir o plástico com mulher é mais difícil. Porque abrir a embalagem de papel. Sim, eu tava esperando porque que ele abrir tudo de uma vez, só que eu fiquei agoniado, porque acabou de chegar um pacote aqui em casa, algum desses acho que é o próximo pacote, acabou de chegar aqui, eu fiz, vamos, eu vou logo adiantar, abrir essas caixas aqui, né depois junto tudo no vídeo só e mostro a todo mundo. É o livro Água Doce, o livro de Aquake Emezi, é o nome da autora. De acordo com a sinopse desse livro, que eu tô pegando referência aqui do lado, no computador, pra poder passar a informação fidedigna, quando a Ada ainda não tinha nascido, que é a protagonista, ela ainda tava na barriga da mãe, o pai rezou por uma filha, não sei o quê, e veio a filha a Ada, e ela veio com vários espíritos dentro dela, vários seres dentro de si, né? E ela vai pra universidade em Nova York, se eu não me engano, aprende a controlar esses seres aí, se eu não me engano tem uma questão de representatividade LGBTQIA+, nesse livro inclusive a altura também é negra e eu tô com muita vontade de ler isso aqui, vamos deixando aqui de lado. Aí pronto, esse é o pacote que acabou de chegar aqui em casa esses pacotes inclusive foram chegando e eu tive que ir vendo pra ver se eu não abria o pacote errado porque eu tô participando de dois amigos secretos que os vídeos vão sair em breve, esse mês de dezembro Não sei se já saiu nessa altura, acho que não, acho que esse box vai sair antes Mas aí, pra não abrir o livro errado, né? Esse aqui vai ser na mão mesmo Quando é papel assim, é melhor abrir na mão Olha isso aqui, já dá pra ver, né? Eita, tô feliz demais Livro esgotadíssimo Que na verdade eu não conhecia, só passei a conhecer depois que recentemente surgiu os comentários, o burburinho, todo o movimento sobre a estética da Arc Academia. Então, é o A História Secreta de Dona Tarte. Eu não sei basicamente sobre o que fala esse livro, só sei que faz parte dessa estética, desse movimento, sei lá. E é um livro que estava esgotado e é um livro de Dona Tarte, que é uma autora super bem conceituada. Ela é a altura de O Pintacil, que foi um livro que eu quis ler durante muito tempo. Coloquei na minha wishlist e tirei várias vezes, só que até hoje não rolou, né? Então, A História Secreta veio aí. Talvez venha aí. Esse ano não. Esse ano não tem condição. Nenhum desses livros que eu tô abrindo aqui eu vou ler esse ano, minha gente. Porque a gente já tá terminando o ano. E a TBA que eu botei pra esse mês, eu não vou nem dizer a vocês aqui. Eu não sei se, já, se eu vou fazer vídeo sobre essa TBA, se já saiu, se não saiu. Mas tem um monte de livro, inclusive livros imensos. Bem apertadinhas as letras na página. Ele tem quase 500 páginas. Mais de 500 páginas. 515 páginas, mais ou menos. Vamos embora. Mais uma caixa. Essa aqui veio toda esclangada. Olha como ela chegou aqui em casa toda aberta já. E esse pacote aqui foi um dos que eu comprei também na feira da USP da editora Dublinense. Só que os correios, né, fizeram a festa. Eles abriram, acho que leram os livros, botaram de volta e mandaram pra cá. Porque tá tudo aberto. A caixa toda aberta. Pelo menos os livros estão inteiros aqui dentro, né? Uma ruma de... Ui! Tá caindo, chega. Marcador. Vamos lá, os livros na ordem. O primeiro é Tarantata, de Cynthia Lacroix. Esse aqui... É... esse aqui não, na verdade. Essa autora eu já li Sanga Menor, tem até um vídeo sobre esse livro aqui no canal. E eu pedi recomendação, né? ao estagiário da Dublinense no Whatsapp. <risos> A gente conversou que só. Ele fez não leve esse aqui, que você vai gostar sim, tem uma vibe diferente de sanga menor. E acho que você vai gostar. E eu amo os livros da Dublinense, e os títulos dele, as capas deles, eu acho todos muito bons. E, aliás, esses quatro livros aqui, eles me foram recomendados porque ele fez leve esses, porque aí você vai ter uma experiência de cada tipo, né? Um livro mais pesado, um mais denso, um mais leve um pouco, um pra rir, um pra chorar. Então, é isso. Eu acredito que esse aqui seja mais denso apesar de ser bem curtinho. E como eu lembro que eu gosto escrita da escritora autora eu acho que eu vou gostar dele. aí outro é um lançamento mais recente que é vamos comprar um poeta de Afonso Cruz que também ficou super conhecido as pessoas estão falando muito desse livro e é um livro que ele é feito todo assim ó tá entendendo textos bem curtinhos nas páginas passa uma página já acabou o capítulo passa outra página já acabou outro capítulo é tudo assim, bem curtinho. Esse aqui é uma vibe mais divertida, se eu não me engano. Também não vou saber dizer agora. Aí esse... Ah, meu Deus, meu xodó. Sempre que esteja essa edição física, desde o momento que eu li o livro pela primeira vez. Uma Leve Assimetria, de Rafael Ban Jacobsen. Eu já falei desse livro aqui no canal. É um livro que tem representatividade LGBTQIA+. Vai contar a história desses dois garotos, Daniel e Pedro. Eles são judeus de uma comunidade bem rigorosa e eles aprendem desde a infância o amor na verdade um deles né, se apaixona pelo outro e vão ver que não vai ser fácil levar esse amor para frente e muitas coisas acontecem, é um livro triste e é um livro que eu amei demais, é um dos meus livros favoritos do ano de 2000 e eu não lembro quando eu li 2018, 2019, sei não, mas é um dos meus livros favoritos, quem sabe eu releio eu tenho pre pre pretensão de reler algum dia aí o outro, eu já falei aqui no canal também recentemente no vídeo de títulos que eu amo de títulos que me chamam a atenção e tudo mais, de títulos muito legais que é Não se pode morar nos olhos de um gato de Ana Margarida de Carvalho Bárbara Krauss, do canal B de Barbário já falou sobre esse livro em um vídeo é um livro que eu tive curiosidade de pegar porque o título me chamou a atenção Não se pode morar nos olhos de um gato o que é que tem a ver? Nada a ver. E a gente vai conhecer várias pessoas, oito pessoas, se eu não me engano de um navio que naufraga e elas ficam numa ilha presas eu não sei o que é que vai acontecer a partir daí eu só sei basicamente isso. Na verdade eu sei um pouquinho mais porque eu assisti o vídeo de Bárbara <risos> e eu sei que é um livro denso, é um livro que não é rápido de ser lido, que não é tão fácil assim. Inclusive, eu tô folheando aqui e tô vendo que tem parágrafos Alá, Saramago. <risos> Seis páginas, um parágrafo só. Mas, dublinense, conta comigo pra tudo, inclusive, né? Se quiser me mandar e-mails, eu aceito, <risos> porque eu amo as suas edições. E essas aqui são os quatro, vamos pra frente. Esse vídeo já tem quase 20 minutos eu nem abri todas as caixas ainda, né? Eu tô empolgado. Tô falando... empolgado e tô gostando de abrir essas caixas, porque... Aí, próxima caixa. Não faço ideia do que seja essas caixas que não tem nome, né? Da Amazon, porque eu vou comprando os livros salteados. Conforme foram aparecendo as promoções, eu. Foi Prime Day, não. Prime Day foram, foram aqueles livros que estão bem aqui, ó deitadinhas. esse aqui são livros de quê? De nada. De Entre Prime Day e Black Friday. São livros de outros eventos. Não é de Prime Day não. Desculpa aí, pessoal. Falei tudo errado. Ai, ah, que emoção que eu tô. Kazushiguro, Quando Éramos Órfãos. Eita, pra quem não sabe, já falei também aqui no canal. caso é um dos meus autores favoritos. Os livros dele que eu li, eu amei. Ai, meu Deus, me arrepiei todinho aqui. Agora, onde? Mas é mais diferente o acabamento, né? Dessa edição pra outra, porque aquela é tem uns brilhinhos, os outros livros aí. Tá. Escutou? Diga aí, as folhas pregada Faz tempo que ninguém compra. <risos> Mas já descolou tudinho. Mini de tinta veio forte, viu? O corte é vermelho. A capa é vermelha também. E ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Eu tô doido pra ler esse livro aqui, minha gente. Eu tô doido pra ler todos os livros de casa do Ishiguro, porque... Inclusive, eu comprei outro. Eu acho que tem outro aqui no meio dessas caixas. Outro livro do autor, esse aqui por enquanto eu vou deixar aqui Os que eu não falar a sinopse é porque eu não conheço Eu comprei basicamente pelo autor mesmo Porque eu gosto dos outros livros dele Que eu li até hoje E basta você me ligar Tô com essa música viciada Na minha cabeça, eu não consigo esquecer E assim que acabar esse vídeo eu vou Ouvir de novo. Aqui ó, o eu falei tava na sequência já. Os Vestígios do Dia Outro livro de Caso Vestiduro Deixa eu tirar do plástico também para mostrar Esse aqui ele é marrom Cinza escuro nas fotos. Eita, pila! Plástico é o quê? É? é de ferro? <risos> Plástico de ferro. Os livros deles são cada um de uma cor. Eu tenho um artista no mundo flutuante, que é aquele azul meio verde água. Não sei dizer qual é a cor. Esse aqui, os vestígios do dia que veio um pouquinho amassado, que triste. Mas bem pouquinho mesmo. Que é essa cor meio marrom, meio cinza. Olha isso aqui. Perto dá pra ver direito. Talvez dê, talvez não dê. Meio marrom, né? Meio marrom, meio cinza. Ele é mais fininho. Aí, quando éramos órfãos, é esse vermelho. O Gigante Enterrado, que é azul claro. E o outro, que é Não Me Abandone Jamais, que é o cinza claro. Eita, vai ficar tudo tão bonito na minha estante. Inclusive, não sei onde é que eu vou colocar, porque nem cabe mais esse livro na minha estante. O outro livro que veio junto do pacote, desse, é o livro de Rafael Montes, né? Eu li Suicídios recentemente e eu li... adorei. Foi um livro que eu fiquei de cara impressionado. E resolvi comprar Uma Mulher no Escuro. Que, inclusive tava concorrendo agora o prêmio Jabuti, não é isso? Tô falando certo ou tô falando errado? Aí estão falando bem desse livro aqui também. Fiquei com super vontade de ler. Eu gostei até agora dos livros de Rafael Montes que eu li. E agora isso aqui ficou com Deus, né? A pessoa não consegue ler quase nada aqui atrás. Essas coisas de cores. Se fosse branco, seria bem melhor. Vamos lá, mais uma caixa. Tô abrindo as pequenas. Já tem uma grande ali embaixo que eu já tô empolgado. Tá ah! <risos> eu ver isso? Não comprei não. O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez. É um livro, lá, tem uns assuntos tensos aqui. É um livro pesado, tem muitos gatilhos também. Quem recomendou foi Bárbara, mais uma vez. Bárbara Cráudio, canal Pedro Barbari. Ou de que tudo que Bárbara lê, eu quero ler também, né? <risos> Influenciado, sim. Aí ela falou no grupo da gente. O Rei de Havana tá não sei quantos reais, minha né, gente? Muito baratinho. Eu fui lá e comprei na hora, não vi nem quanto tava. E o cartão, a gente se resolve depois, né? Tem uma textura no, nos e nesse passarem aqui, essa capa que eu acho muito bonita. É um livro fininho, mas não se enganem pelos livros fininhos, né? Livros fininhos que tem muita profundidade e que não são rápidos nem fáceis de ler muitas vezes. Então, o Rei de Havana. E eu fiquei com vontade, na verdade eu nunca li nada de Pedro Juan Gutiérrez, mas já fiquei com vontade de comprar outros livros dele, porque a capa é bonita. <risos> Basicamente por causa disso. Esse é meu critério. Às vezes. Às vezes. Não faça isso sempre, porque às vezes eu posso se decepcionar. Por causa da capa, quem vê caro, não vê coração. <risos> Eita! Vai abrir não, é? Aham! Muito bom, muito bom, muito bom. Os Segredos que Guardamos, de Lara Prescott. Este aqui é o livro que está sendo trabalhado no projeto... Bom dia, Raio de Sol. <risos> o projeto de Luago nos livros. E eles estão lendo esse livro em parceria, em conjunto, né? Com Gisele, da Abdução Literária. E esse livro estava tipo 12 reais, 11 reais, não sei, não lembro. Eu fiz, meu Deus, Gisele, tu tá lendo, tá gostando, vale a pena eu comprar. Ela fez, amigo eu acabei de começar. tipo na página 10. <risos> sei lá, no começo do livro. Mas aparentemente está rendendo boas discussões lá no canal dos Luagos nos livros. Eu não acompanhei o projeto porque, pra não pegar spoiler, né, antes de ler o livro, mas agora que eu tenho, lerei não sei quando e verei os vídeos para acompanhar tardiamente. Aí ah, este, só um livro no pacote também. Livro Nacional, né, vamos embora de YA Contemporâneo Nacional. Quanta coisa pode estar logo ali, lançamento de Lola Salgado mesma altura de, do livro Sol em Júpiter, que ficou super famoso faz um tempo já, alguns anos E aí esse livro aqui, quando eu vi que ia lançar, eu botei na minha wishlist Pra comprar, pra acompanhar o preço, aí vi que Kabuki recentemente postou um vídeo sobre ele e eu fiquei mais curioso ainda pra ler, né? Sempre é bom ter um livro YA como opção, pra se você tiver com as leituras pesadas, você pega e dá andamento nas suas leituras. Às vezes nem dá andamento, porque às vezes os YA tratam uns temas bem pesados também, né? E agora vem as duas últimas caixas dessa parte aqui. Esse vídeo já tá tão grande, meu Deus, vai dar meia hora de unboxing. Eu amo. Uh! Pera ainda Eita, nem tem tudo Caramba Eu comprei sim Não é o box Mas eu comprei sim Eu vou tirar a primeira do plástico Pra eu já mostrar fora do plástico pra vocês Uma trilogia que eu tô muito empolgado pra começar a ler Eu vi, já tem série Eu vi a primeira série E é uma trilogia amada Por muitas pessoas Bom, oh, veio amassado e, Caramba, veio muito amassada essa parte de cima Mas, só assim, parece, mas não afeta não Quando você tá lendo São muito lindos esses livros E agora eu tô doido pra ler Pra começar a e fazer parte do Fendon. <risos> pra fazer parte da turminha que ama fronteiras do universo. A Bússola de Ouro, primeiro, né? Pra quem não conhece, de Philip Pullman. E o segundo, A Luneta ama, Amar. Amar. <risos> e o segundo, A Luneta amba, de Philip Pullman também. Esses livros aqui, essas edições, são da editora Suma. Essas capas eu acho lindas. Lindas de verdade. E agora vamos pra essa caixa aqui, a última. Me ajude! Opa! Oh. Unboxing um box esculhambado, viu? <risos> eu que a vai quebrar essa caixa Gente, o que rolou? Tem uma... de bater aqui, mas tem um papel. Pera ainda. Eita. Oxi. Hum. Eu vi. Meu, tô me tremendo todinho, tô nervoso. Pera ainda. Minha gente, eu pensei que eu tinha comprado essa caixa, porque tá com meu nome. Mas quando eu abri aqui, não fui eu. Minha gente, esse canal não escolheu maçã. <risos> e a... Meu, eu tô me tremendo todo e cheguei a me arrepiar aqui. E agora? Porque eu falei do amigo secreto que eu tinha, né? É um presente. Eita, pila! E agora se eu estiver gravando errado? Ei, minha gente! Se eu estiver gravando errado... <risos> Pera ainda, como é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir. Eu vou abrir. Ai! Que massa! Caramba, eu tava doido pra ler. Se não for... Esse vídeo acabou de virar um vídeo de amigo secreto. De, de abrindo presente de amigo secreto dos booktubers. É, de alguns booktubers, né? Um dos amigos secretos dos booktubers. Tem um papelzinho assim da Amazon, um como sempre, um bilhetinho E agora, não sei se eu leio, se eu já sei quem me tirou. Porque pela nota fiscal, é meu nome. Então, não foi eu que me tirei. Okay. Mas tava com meu nome. Quando a pessoa compra com meu nome, eu vou ter que olhar. Ai, meu Deus. Tem um texto escrito. Tô nervoso, meu coração tá tudo tu, tu, tu, tu, batendo. Que essa escolha seja assertiva para presentear quem sempre acerta nas escolhas do seu amigo secreto. <risos> o que rolou? Esse vídeo acabou de virar um vídeo de amigo secreto, meu pai. Foi tudo pra mim. Calma. Calma, calma, calma. Eu tô suando. Meu Deus! Eu não falei quem foi ainda, não foi? E agora? Eita, meu pai amado! Tô mal. Amigo Imaginado, do Stephen Sposkey. Autor do best-seller As Vantagens de Ser Invisível. Eu tô me arrepiando todinho aqui. <risos> porque eu não esperava. Caramba! Fui... Eita, fui trollado. Eita, molesta. Essa aqui era é a primeira caixa, se eu botar pro começo do vídeo. Talvez esteja passando no começo do vídeo, porque é um preço de amigo secreto. Então, esse é o unboxing de Natal acontecendo aqui no canal. Amei! Que essa escolha seja assertiva para presentear quem sempre acerta nas escolhas. De seu amigo secreto. De Wagner. Wagner, tu me tirasse, eu não tô acreditando não. Eita, que massa! <risos> Vem uma eco bag, que linda, é muito linda. Você pode engolir o seu medo ou deixar o seu medo te engolir. Este é o futebol, você é amigo imaginário. Eu escolho bem tudo. <risos> que massa, e tá tempo esse livro aqui em casa, viu? Porque chegou faz tempo, eu, tá... Eita, eu tava segurando pra abrir junto das outras coisas. Caramba, Wagner, muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, fica aí. Eu vou deixar aqui no box de descrição. Pera aí, não, agora eu tenho que me ajeitar. Porque isso aqui era pra ser um... Amigo secreto de Natal. <risos> o que rolou? Oi! Mais uma vez, vamos embora pra mostrar aqui... Esse aqui é um vídeo secreto. É um vídeo secreto? Não, é um vídeo público. Mas é um vídeo secreto de Natal entre Book Tours. E esse vídeo tá saindo agora. Quem me tirou foi Wagner. Wagner Gaspar, para quem não conhece. O link do canal dele vai estar tá aqui no box de descrição. Eu vou deixar no box de descrição também. O link. É, como é o nome? Eu tinha, que, eu tinha que dizer uma coisa aqui. Eu, eu perdi toda a noção do que, é que eu tô fazendo. Todos os canais participantes vão estar tá aqui no box de descrição. Provavelmente uma playlist com o um canal de todo mundo, com os vídeos de todo mundo, pra vocês saberem. Inclusive quem eu tirei, porque obviamente é um vídeo secreto. Todo canal, uma pessoa tirou uma pessoa. Cada pessoa recebe o presente de uma pessoa. Então, eu tirei é uma pessoa. Tá nessa playlist também. Assistam os vídeos com canais maravilhosos. Esse Amigo Secreto. eu Fiquei, é, inclusive, muito feliz de participar. Quem me chamou foi Tami de Carve, do canal Bisturi Literário. E quem tá participando desse Amigo Secreto é Ciel Silva, Matheus do Recanto Insano, Flávia do Estante da Flá, Isabela do Lembrete Geek, Gustavo do Mundo dos Leitores, Maria de Fátima, Giz do canal Nossas Leituras, João do Estante Louca, Lucas do canal No Meu Cantinho, eu, Wagner, do canal Literal e Jamile do Books Anatomy São essas pessoas que estão participando Então, vou deixar o link tudinho aqui Eita, foi o último que eu abri Mas agora? Vou deixar por último pra fazer o suspense? Vou deixar pelo primeiro? Eu tô feliz, tô empolgado Não sei o que é que eu faço, não Vou fazer alguma coisa Alguma coisa vai acontecer nesse vídeo Porque ele vai sair pra vocês assistirem E é isso Essa foi a primeira parte dos livros abertos Eita, eu tô muito feliz Eu, eu botei aqui dentro do livro a cartinha Pra guardar, porque é presente, né? A pessoa guarda aqui dentro Da orelha pra proteger uh! Eita, a rainha, é presente é tão bom Fiquei emocionado agora então é isso aqui. Esse aqui foram os pessoas que eu ganhei de amigo secreto. <risos> Fazendo conta que foi tudo isso aqui, ó. Eu vou botar até em cima. Eita, tá em cima não, tá no meio. Eita, faltam dois ainda. Faltam esses dois aqui. Mas tá bom, que eu vou ter que fazer essa pose de novo, porque esse vídeo ainda não acabou. Então, como vocês podem perceber, já estamos em outro momento da nossa vida. Já passaram alguns dias, desde que eu fiz os unboxings de alguns segundos atrás. E eu queria sair tudo... Sair não, né? Colocar tudo num vídeo só, porque as coisas são assim, né? Pra não ter que estar soltando um monte de vídeo. E eu não tenho muito costume de fazer no... Instagram também, então eu resolvi trazer tudo aqui pro YouTube, até porque também eu coloquei uma votação lá e o povo votou mais para que tenha, para que fosse postado aqui no YouTube, né? Então, agora chegaram mais essas três caixas, que eu ainda tava esperando. Essa aqui foi uma das primeiras que eu comprei, que é a caixa dos livros da Feira da USP, da editora Morro Branco, e essas duas compras da Amazon que eu fiz sortidas, né? Então, vamos lá. Tava pensando se eu ia ter paciência de abrir essas caixas. E esperar para abrir essas caixas no vídeo e não ia abrir antes. Mas aí acabou que eu tô com tanto livro pra ler que não fez muita diferença eu esperar, sabe? embora abrindo. Ah, esse aqui eu... Ah, veio aí o livro que eu tava esperando pra próxima pra próxima não, que eu tava esperando junto da outra remessa. minha a gente, quando eu fechei o vídeo, né, desliguei a câmera, não sei o que na gravação do outro vídeo, cozinhou uma moto ali na frente. Acredita? O homem deixando esse livro aí eu, de... eu sabia que era esse porque eu recebi a notificação da Amazon no celular e deixei aqui guardado até agora, né, até o presente momento. Porém, o que importa é isso, que eu tô com a trilogia completa e 2021 vem aí. Suma de letras Serviu com bondade e beleza. Vai rolar. Vem aí, 2021. E é isto. Veio na caixa. Inclusive, olha quem tá aqui. Tão tudo aqui mostrando. Vendo o unboxing ao vivo em tempo real. O Paulo, Eduardo e Abner. O próprio Abner, né? Vamos embora. Ei, vamos embora. Próxima caixa isso aqui eu não lembro bem o que é Quer dizer, é um livro <risos> Ah, não, já sei o que é Era um livro que eu comprei junto do livro de Kazushiguro e não chegou Um livro do autor Nacional Fininho, meu pai O Vilarejo, de Rafael Montes É o livro desta vez Tô doido pra ter essa coleção completa Agora eu já tenho Na verdade eu já tive o jantar secreto E algo rolou <risos> Eu não lembro se eu vendi, se eu troquei no Scooby Ou o que aconteceu, que eu não tenho mais ele aqui na estante. Simplesmente. Aí eu tenho Suicidas naquela na primeira edição que foi lançada. Eu acho que é a segunda, na verdade. Uma edição bem antiga. E Uma Mulher no Escuro que eu comprei... Enfim, eu acho que eu mostrei esse vídeo na primeira parte, não foi? Se não foi, perdoe. Mas eu não lembro mais o livro que eu abri. Mas é tanto livro? Eu acho que foi. E agora, O Vilarejo de Rafael Montes, que dizem que é um livro bem pesado também. Assim como os outros livros do autor, né? E pessoalmente, vendo assim... Porque eu já tinha visto em vídeos o pessoal mostrando, mas as ilustrações são muito bonitas e a edição realmente tá bem caprichada, folha grossa, eu gostei demais. Vem aí. Tudo em 2021, né? Porque esse ano não tem mais condição da a gente ler nada. Aí, o momento da maior caixa, a caixa mais esperada que eu tô ansioso. Demais pra abrir aqui é a caixa da Morro Branco. Eu pensei que não ia chegar nunca mais, <risos> mas também entendo, né? O preço estava alto na feira da USP, 50% de desconto. Todo mundo aproveitou, né? Não tem como abrir isso aqui, minha gente. Eles embalaram menino... Pra ninguém abrir mesmo, porque as coisas nos corretos, quando chega, tá tudo esquilangado. As caixas tudo abertas. Eu não sei nem como é que eu vou abrir isso aqui, peraí. <risos> eu tinha esquecido já quantos livros eu tinha comprado. Eu olhei e fiquei meio espantado. <risos> Interessante, né, como as coisas são, porque eu achei que nem ia comprar muito livro esse assim, ano. Comprei tanto livro. Mas vem aí um... Mas vem aí um, um book Hall. Assim, não grande, né? Eu não sei nem se eu vou fazer vídeo, mas eu vou me desfazer de alguns livros aqui de Livros antigos que eu tenho, que eu não quero mais ler. Que em outras instantes vão ter um destino melhor do que ficar aqui só pegando poeira porque eu não vou pegar de novo, talvez livros que nem eu favoritei, assim mas vamos lá, eita, minha gente, é isso aqui <risos> vamos lá, aqui as coisas estão divididas em 4, 3 eu comprei basicamente duas autoras, né, na Morro Branco eu comprei quase todos os livros de Octavia Butler começando por A Parábola dos Talentos que eu não faço ideia sobre o que fala e é o segundo livro da duologia, eu acho, Semente da Terra que é a primeira tá bem aqui a Parábola do Semeador. A, <risos> A Parábola do Semeador. E é, eu tô doido pra ter essa coleção na minha instante. Eu já tive Kindred aqui, mas como outros livros, algo rolou. Ele desapareceu. Não lembro se eu vendi, se eu botei pra troca ou o que aconteceu. Mas essas capas, eu acho elas... Ai, cheiro de livro novo é tudo. Que bom. Tem um marcadorzinho. Pronto. Aí tem essas Parábolas aqui. Parábola do Semeador primeiro. Parábola de talentos. Esse aqui eu vou separar. E aí vem. Caramba, tá... Ah, Despertar, o primeiro livro da duologia Xenogênese Xenogênese James, Eita, spoiler <risos> Octavia Butler já trabalha com duologias né? Despertar e Ritos de Passagem Não faço ideia do que falam esses livros também Mas por ter gostado de Kindred E por esse ano muitas pessoas terem falado muito De Octavia e Butler Eu resolvi comprar os livros né? Para ter eles aqui na minha estante Aí pronto, foram esses quatro De Octavia Butler que vão ficar lindos, a né? Não vejo a hora de organizar tudo isso aqui. Eu tô muito feliz. Aí uma das coisas que eu mais tava esperando são esses aqui que eu acabei de dizer, né? Os livros de N.K. James, minha gente. Que eu comprei todos. Mentira, todos não são três, né? A trilogia da Terra Partida. Tô em Polvorosa aqui. A quinta estação, o primeiro livro. O Portão do Obelisco que é o segundo. Esses livros que estavam sempre esgotados na Amazon em dos tempos pra cá receberam reimpressões, e daí eu tô empolgado demais pra continuar essa leitura. Talvez eu tenho vontade até de reler a quinta estação pra poder pegar os outros. Mas isso vai acontecer? Provavelmente não. É uma das trilogias que eu tô com mais vontade de ler pra 2021. Esse ano, como eu já disse, não vou pegar mais nada disso, desses livros novos, na verdade. Mas junto de O Ceifador, é, Fronteiras do Universo, a trilogia da Terra Partida, é uma que eu quero muito ler. Então é isso aqui, né? Esses são os livros que chegaram nessa remessa. Os três livros de N.K. James da Terra Partida. Esses quatro livros de Octavia Butler. E eu vou deixar eles aqui em cima. Acabou. -se. Não tem mais unboxing pra fazer não, recentemente. Agora eu acho que só no que vem. Até porque... Hoje é dia 24, né? Quando tá terminando? Então é Natal. E o que você fez? Comprou muito livro, que nunca vai ler. Deixa eu voltar aqui. Fui ali pegar os livros tudinho. Os primeiros e esses últimos, dessa última remessa. <risos> Meu Deus, tô morrendo de medo de derrubar os livros. Deixa eu afastar as coisas aqui. Calma, eu queria fazer alguma coisa, eu queria segurar. <risos> Mas eu não vou ter condição não. É... Olha isso aqui que bonito agora. Minha gente, socorro! Leitor morre afogado, soterrado por livros, entenda. Então é isso, esses foram os livros que eu comprei ao longo dos meses de outubro, novembro, dezembro. Dezembro não, né, que dezembro começou, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dezembro começou faz pouco tempo e eu não comprei nenhum livro. Então, outubro e novembro, a maior parte de novembro por causa da feira da USP, que é a maior parte dos livros aqui foram os que eu comprei na feira, né, dessas de algumas editoras aqui. Até o final do mês pretendo não comprar nada também. 2021 passar um tempo sem comprar coisas. Como eu já falei, vou me livrar de algumas coisas que tem aqui na estante, vou dar uma renovada, uma arrumada e pretendo parar com essa historinha, né? Porque também ninguém acha dinheiro debaixo da cama. Tem gente que acha, né? <risos> Mas ninguém acha dinheiro em árvore. Pronto. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até esse momento. Deixa aqui nos comentários quais livros desses todos que eu mostrei ao longo desse grande vídeo. Você quer ler, tem vontade, qual então você recomenda que eu pegue primeiro dessas trilogias, por exemplo, do Ceifador, que eu nem mostrei, né? Mas, eu vou até mostrar, tá aqui, que eu nem mostrei, mas que tá aqui também, que chegou no mês de setembro, eu acho, ou foi no mês de outubro comprei uma promoção do Submarino. Qual as trilogias ou dessas séries, ou esses livros, vocês recomendam que eu pegue primeiro pra ler. E se você não é inscrito nesse canal ainda, chegou até esse ponto, gostou do conteúdo que tem aqui, vai lá, assiste mais coisas, se inscreve, deixa seu like, manda pros seus amigos também. Então eu vou ficando por aqui. Hoje eu tô aqui morrendo de calor, porque liguei a câmera aqui de maneira improvisada, nem organizei cenário nem nada, inclusive tem duas pranchas aqui, dos prateleiras que eu pretendo colocar nessa parede. Talvez gente pra mostrar pra vocês. Tá bom, enrolei demais já. A gente se vê já já aqui nos próximos vídeos do Elefante Literário. Valeu!